E galera, vou apresentar a vocês uma excelente opção para quem gosta do estilo Neymar, É a BMW F800R A BMW trouxe essa moto ao mercado brasileiro para concorrer diretamente com a Horn. Pelo fato de ela estar sendo montada aqui no Brasil Ela ficou com um custo bem interessante por volta de 37 mil reais A vantagem dela é que ela vem com um pacote de acessórios como o um painel com um computador de bordo freios Brembo com aeroquipe, amortecedor de direção e uma regulagem de fácil acesso da suspensão traseira. Apesar dela ter menos potência que a Hornet, 87 cavalos contra 102 da Hornet, ela tem uma aceleração superior à Hornet pelo excelente torque que ela tem, por volta de 8.8 a 6.000 RPM, contra 6.53 da Hornet a 10.500 RPM. Portanto, a potência dela se mostra muito mais rápida do que a Hornet tornando uma excelente opção para quem gosta desse estilo de moto. Nela montamos a nossa ponteira tricarbo em fibra de carbono, aonde deu ainda mais potência e reduziu o peso dessa moto e dando um ronco excelente. Gostaria de agradecer ao Rafa pela confiança por ter emprestado a sua BMW à equipe g Grande abraço, Rafa. <música>